Oi, queronzeiros, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com a R10 e com a R7 e muita gente tem perguntado, assim, qual que é a diferença entre uma e a outra e o vídeo de hoje é sobre isso. Bora? Bom, começando pela R10, né? Ela é uma câmera enxuta, pequena, leve, portátil. Ela consegue pesar 186 gramas a menos do que a R7 com a bateria que muita gente já tem LP17, que é a mesma que a equipa SL3. E lembrando que ela tem uma pegada muito boa, então você consegue levar la pra cima e pra baixo sem problema nenhum. A R7 é uma câmera mais robusta, né? A bateria dela tem uma Autonomia maior, sem contar também que ela tem dois slots de cartão. Conta com uma entrada de monitoramento de áudio aqui na lateral. Já conta com o C-Log também, então você tem um perfil de cor um pouquinho mais lavado para você mexer na pós-produção. E a R7 é a primeira câmera da Canon de sensor APC com WIVS, tá? ou seja, o sensor que se mexe para compensar os movimentos, tanto para foto quanto para vídeo também. Essas são as principais características né, da R7 e da R10 e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher qual que é a melhor opção para você.